Existe uma maneira de se fazer renda extra nas nossas viagens em qualquer lugar do planeta. Para isso basta ter a internet e aprender a operar o sistema financeiro. E aqui a gente vai mostrar nesse vídeo uma palhinha de como isso pode ser feito. Nós da Camicleta estamos aprendendo, não é uma aula, é só uma dica. E aí povo da camicleta Este é, gráfico que vocês estão vendo aqui atrás, estão meio transparente É uma forma de fazer um, uma rendinha extra usando o, do sistema financeiro Tu vai e aplica ali teus conhecimentos numa modalidade que chama de trader Trader ele é um profissional que se dedica a, a, a comprar e vender ações na Bolsa de Valores. É, essas ações são das diversas empresas que têm o seu capital aberto, conforme a gente pode ver aqui no cassetinho. Vocês observam que tem várias aqui ó, que são as designações das empresas que eu coloquei aqui nessa para estudo em particular aqui enquanto a gente está conversando vocês podem observar que eu botei a rodar um trade que eu gravei ao vivo, né? Então essa essa parte aqui do aqui da seta aqui do dinheiro que tá entrando aqui, tá vendo, a setinha amarela, isso aqui é real, é uma conta verdadeira, né? E essas alterações que eu faço com a mãozinha aqui, ó, isso ali é da gravação original, eu tô fazendo a avaliação, análise, mudando o preço e tal, e eu tô aprendendo, entendeu? Por causa dessas nossas viagens aí com a camicleta, uh, achei que nas horas vagas podia aprender alguma coisa, para fazer uma renda de dentro do motorhome desde que tem a internet e essa foi a ideia por exemplo aqui ó, YouTube 4 é a designação do Itaú então são ações do Itaú então para entender um pouquinho e muito superficial né isso aqui são 100 ações do Itaú que tá marcado e existe então aqui ó uma esse V de venda eu operei vendido, porque o sistema está caindo. A partir daqui, ó, eu projetei que o preço das ações do Itaú ia cair até essa ponta aqui embaixo. Ó. Tá vendo? vocês rodarem o vídeo, ó, nesse momento aqui, o que, que eu fiz? Como eu vi que aqui tinha um suporte, que é assim que se chama, onde existe uma disputa de preço, eu peguei e levei para cima um pouquinho... O, o alvo, né? Aqui eu coloquei sem ações, mas poderia ser muito mais ações, né? E explicações mais avançadas sobre esse sistema aí existem cursos e na internet vocês podem ah. se informar de como encontrar soluções para essas questões, aí, né? Aqui, por exemplo, embaixo, aqui, ó, são campos que eu mesmo. É, programei com vários mestres aí na internet. Tem muita gente que sabe, tem uns que não sabem nada, quase, e tem canais específicos. É bom tomar cuidado, outros sabem bastante. Então, contei tempo vocês: vão aprender a fazer uma triagem. Cara, se interessem por essa questão. Eu, eu mesmo, não sou muito iniciante, então botei aqui um, um trade de pouco valor, inclusive, né? vocês vejam que como ele está aqui fazendo um ganho, poderia estar perdendo também. Então, essas questões que são importantes a pessoa saber. É um, um compra e vende. Se, um, se eu estou operando vendido porque alguém está comprando agora, quem está lucrando, né? quem está tendo lucro, aí vai da estratégia de cada um. Né? Tem os que já compraram há muito tempo e estão vendendo agora. Aliás, estão comprando agora porque eu estou na venda né? para esperar que o papel venha a aumentar de preço a longo prazo no caso, essa modalidade aqui que eu estou operando se chama swing uh, Day Trade Desculpa. existe Day Trade, Swing Trade e normalmente nessa plataforma aqui é Day Trade você é, faz uma compra e até o final do dia você tem que vender. E se você faz uma venda, até o final do dia você tem que comprar dentro do horário em que funciona a bolsa de valores no Brasil, que é a B3, né? É, eu não tenho aqui como mexer no gráfico, por isso que ele tá rodando como um vídeo é, para mostrar como é que foi feita a operação. Observe que ele tá ela já finalizou, né? Finalizou aqui ó, com 22 reais de lucro. Quando eu iniciei esse trade aqui, eu já tinha perdido uns 20 e poucos reais. E eu comprei 200 ações. Aí, essas 200 ações que eu perdi, eu perdi uh, numa operação 20 e poucos reais. E depois eu comprei novamente, fiz uma nova operação e operei vendido, como se fala. E recuperei os 20 e poucos reais e ainda lucrei mais 22 reais. Foi uma operação no finalzinho da tarde, tá vendo? Não é um horário apropriado. Mas como me deu vontade de fazer um videozinho pra mostrar pra galera aí, então o pessoal tá recluso aí. <risos> e pensar em ganhar uma grana de repente pode estudar a bolsa de valores, né? Isso aqui são tudo gráficos, enquanto o movimento ali são análises que são feitas é... Existem nomes específicos para cada uma dessas desenhos que estão aqui, né? Então, não tô aqui para ensinar isso, mas para mostrar só que existe essa ferramenta que possibilita, depois de muito estudo, vocês poderem fazer um lucro, uma renda extra, né? Não um lucro, uma renda extra, trabalhando como trade aí nas, nas estradas. Mas não se empolgue muito, né? Porque é muito mais difícil ganhar do que perder. Então, aí vai o recado aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa ideia. Esse se gostaram, comentem aí no, no vídeo, não se esqueçam de, de usar o teclado, depois lavar a mão com sabão, <risos> todas as precauções que a gente tem aí, né? É, principalmente se for usar um, algo que seja comunitário. Agora se o pessoal está em casa, não precisa também ficar com neurose, né? E é isso aí então, povo da camicleta, fui!